Beleza galera, canal Faixa Verde, primeiro vídeo do ano E você que joga aí no PS4, joga no Xbox, joga no celular, no emulador Não importa, você jogador está aqui no canal certo E vamos aí abordar muita coisa bacana esse ano com certeza E muita é, coisa que há por vir Aliás, né? esse ano promete, esse ano é um ano que vai vir muita coisa boa A gente tem coisas boas aí sendo lançadas desde épocas atrás aí, quando a galera jogava lá o seu Super Mario World, soprava lá o cartucho, né? Até mesmo coisas que hoje em dia é... tem uma certa dificuldade para ainda se adquirir, mas que ficou mais fácil devido aí a facilidade com que você consegue essas coisas, né? Por preço, ou por quantidade, ou por forma de adquirir. E assim, 2019 a gente passou por um ano que teve muitas informações, né? Principalmente a galera que tá aí esperando e hypando, seja um PS5 ou seja o um Xbox X Series, que agora a gente já sabe o nome, né? Já sabe até o cachotão que vai ser. O PS5 ainda não se tem muito desenho, muito protótipo que a galera coloca lá, coisa falsa. Mas enfim, é, a gente já sabe, mais ou menos ali como vai ser pelo, pelo que foi vazado pelas informações. São equipamentos muito parecidos aí Em questão do processamento Em questão do tipo de, de velocidade Então um vai ter ali a, Aparentemente né? A gente não tem a certeza Mas pelo que foi vazado A mídia diz que vai ter 9.2 Teraflops O PS5 E 12 Teraflops Devido a uma, um uso aí de um processador da AMD No Xbox é, X Series né? Também a gente já sabe que O Xbox X Series vai ter ali duas versões, uma aos padrões, aos moldes Dual Digital e outra versão um pouco mais parruda com leitor de mídia. Então, né, para quem achava que nessa geração o leitor de mídia é, estaria fora, errou, né? Porque é, o que diz as companhias, os desenhos que mostram, pode ser muito possível, ainda muito provável, que tenha... O leitor digital, até porque a Sony prometeu a retrocompatibilidade do PS4. A gente não sabe como ainda será feito, se será feito, se eu vou conseguir jogar os meus jogos do PS4 no PS5, isso é uma incógnita. Né? Uma coisa que eu acho interessante também é que é falar que a gente não pode ter muita pressa para as coisas, a gente tem que ter vontade de buscar uma informação. Buscar um determinado jogo que a gente quer, mas não pode ter pressa. O apressado come cru muitas vezes, assim como ocorreu com esse jogo aqui, ó. Jogo adquirido há pouco tempo, valorzinho bem mais barato, de R$ reais, né? E ele era um jogo que quando lançou, todo mundo sabia o preço dele aí. Chegou a ser lançado na pré-estreia por R$ faltando vários jogadores. Uh, muita DLC, muito gasto em cima do jogo ainda continua assim enfim, não seja tem que escolher a palavra certa pra, pra falar, para não levar um strike no Youtube mas não seja bobo tá? não seja bobo de achar que você vai pegar a melhor promoção comprando logo de início um jogo assim como você também teve um ano com Days Gone que foi lançado Days Gone um jogo muito bom Uh, a medida que a mídia ia falando, mas a hora que eu adquiri o um jogo cheio de bug, cheio de coisa errada, eu acabei vendendo ele mais cedo do que depois pego numa promoção, depois jogo de novo, mas enfim acabei vendendo, eu não gostei do jogo, eu acabei trocando por outro jogo para o, o Xbox que foi no caso o Resident Evil e o e o Final Fantasy, que eu tava muito afim de jogar então eu peguei o Resident Evil Regions Correction e o Final Fantasy, edição Day One, tá? Com o valor que eu vendi do Days Gone. Então, é, dois jogos épicos, dois jogos fantásticos. Poderia ser jogos de Playstation 4 também, porque, como eu já disse, minha preferência é o, ca... é o Xbox, né? É o... o jogo no Xbox. Mas, se você tem aí o PS4 para jogar, por que não? Por que não jogar no PS4? Por não falar dele? Por que não falar dele? porque não falar de tudo que esse game tem de vantagem. Então é o seguinte, a gente está preparando aí coisas novas para o canal. Estou meio rouco hoje, já iniciei o ano meio gripado, então vamos iniciar o ano bem, tá? Uh, a gente tem muitas coisas aí para estar tá falando. Uma coisa que eu quero abordar bastante nesse canal é a retrocompatibilidade, é os retro games. eu não vou falar muito sobre hypagem de PS5, de Xbox, enfim... A gente teve o lançamento agora do Nintendo, logo no final do ano, do Nintendo Switch Lite que, pra, ao meu ver, melhorou muitas coisas, ao meu ver também tem um lado negativo de eu não conseguir colocar com tanta facilidade mais na televisão para quem gosta de jogar na forma mais é, tradicional, né? Ainda é um game que continua com jogos muito caros ainda mas que teve aí melhorias de você conseguir arrumar esse console ter uh, o console mais próximo aí do seu dia a dia, tá? Outra coisa legal também, uh, aqui no canal agora eu tô já preparando umas coisas, eu vou estar tá falando também sobre como aproveitar mais os seus mini, tá? Aquelas versões mini de console, como por exemplo o Super Nintendo Mini, ou o Playstation Mini, ou o Mega Mini que vai trazer, então a minha ideia é focar, por exemplo, se... De repente eu não tiver o console, porque muitas vezes eu deixo de passar alguma informação por não ter o console ou por não poder gastar também, porque é muito caro essas coisas, tá? Então, eu posso trazer coisas de outros canais, eu posso trazer imagens, assim como eu fiz teste também, trazendo coisas de outro país, com um unboxing, inclusive, de, de equipamentos é, de colecionador, né, eu fiz no passado, então, eu creio que 2019 foi um ano de muito teste no canal e ainda vai continuar sendo, tá? Então vai ter muita coisa nova no canal, muita coisa eu vou acabar tirando ou colocando a mais no canal, para que a gente consiga ter aí uma programação no canal muito mais legal, tá? Então, uh, também tem aí a, a, o outro canal, né? Que é o La Casa de los Vídeos Ruegos, que é um canal mais voltado aí pro público latino-americano, então... É, quem quiser ver, quem quiser olhar lá, pode olhar o canal também, pode buscar na internet, vai acabar encontrando, é um canal novo, está crescendo, tem uma dinâmica parecida, mas um pouco diferente desse canal, então assim, é mais um canal experimental também, e a gente vai procurando aí melhorar bastante, ter muita coisa aí nova no canal, então é, o canal passará agora a ter lá bastante informação, assim como a gente já, já fazia, é, um pouco parado recentemente, né, a galera ainda tá soltando fogos ainda de, de ano novo, de ano novo, né, primeiro dia do ano aí, primeiro dia do ano, um feliz 2020 inclusive pra todo mundo, né, então tem muita coisa, tem coisa nova chegando aqui no canal, ó, que é um, um, um portátil camelô, pra gente ver aqui, ver te analisar aquelas coisinhas da Aliexpress, né então, como conectar como fazer alguma coisa, como tá usando melhor o console como é, buscar, não sei se vocês repararam eu fiz uma mudança no, no, no canal também, o local aqui ficava antigamente, quem acompanha mais tempo, o meu Xbox One, então eu já percebi que aqui tem uma boa refrigeração atrás, é vazado mas ao mesmo tempo eu acabava. Quando eu jogava muito tempo, o console realmente não aguentava. Então houve a mudança, veio aqui pro lado para ter uma refrigeração maior, né? E uma... A gente vai falar sobre tudo isso no canal. Então é um canal. É, é o mesmo canal de sempre, mas com várias vantagens e um 2020 aí bem bacana para todo mundo que gosta de jogos. E é só curtir aí. E também, você gostou do canal, pode se inscrever no canal aí para estar tá aí curtindo é, as informações que temos aqui no canal. Um abraço, até mais e eu aguardo você aí para estar tá curtindo o nosso canal, é, se inscrevendo e participando aí com certeza mais ativamente. Um abraço, até mais, um feliz ano novo para todo mundo.